Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos fazer pão caseiro. Para essa nossa receita, vamos precisar de um pacote de farinha de trigo, um copo de leite, um copo de água, meio copo de óleo, dois ovos, dois pacotinhos de fermento biológico de 10 gramas, sete colheres de açúcar, uma colher de sal. Bora lá! Pessoal, então a gente vai começar aqui colocando os ovos. Mexidinha aqui. Agora em seguida vocês já vêm acrescentando o leite. Tem que ser morno, tá? Um copo de leite morno. Um copo de água morna também. O meio copo de óleo, as sete colheres de açúcar, os dois pacotinhos de fermento biológico. Gente, esse pãozinho fica uma delícia, viu? E uma colher de sal Agora, bora fazer essa mistura aqui, misturar ela bem. E depois eu venho com a farinha de trigo. Agora, eu vou começar acrescentando a farinha. E vou indo aos poucos e vou sovar. Logo eu volto pra mostrar como vai ficar essa massa. Pessoal, está pronta a nossa massa. Depois que eu já sovei bastante, agora eu vou deixar descansando. Em torno de uma hora e meia, mais ou menos, até dobrar de tamanho, né? Vai nesse horário, mais ou menos, que eu, que eu tô falando pra vocês, de uma hora e meia até duas horas. Porque o tempo não tá legal aqui. Quando o tempo tá bom, uma hora, uma hora e meia, já dobrou de tamanho. Então, é só ficar observando. Dobrou de tamanho, começa a enrolar da forma que vocês gostarem. E deixa descansar mais uns 20 minutos, 30 minutos mais ou menos e põe pra assar, tá bom? Pessoal, depois que a sua massa dobrou de tamanho, agora a gente vai fazer a, as bolinhas ou enrolar de compridinho da forma que você quiser e vamos deixar descansar mais uns 20, 30 minutos e pouco no forno. Pessoal, e tá aí ó, meu pão tá pronto. Agora é só passar uma manteiguinha e degustar. Olha como que ele cresceu. Bem grande, né? Rendeu bastante, viu? Essas duas formas aqui que eu tô mostrando pra vocês e tem mais um pouquinho ali que eu pus em cima da pia.